Dia 31 de dezembro, vamos ter a famosa Corrida de São Silvestre, a edição de número 97 e colocará mais um campeão na sua história. Você vai acompanhar todos os detalhes aqui na RDE a partir do dia 31 de dezembro, às 7h30 da manhã. Fique ligado, eu espero por vocês.